aqui, Adriana Bruxa 7, treinar na areia melhora o rendimento? Olha, Adriana, eu gosto muito do treino na areia. Agora a gente tem que também é, falar entre treino na areia fofa e a areia, e a areia mais durinha, né? Quanto mais fofa for a areia, menor vai ser a força de reação do solo sobre o seu corpo. Ou seja, lembra do impacto? O impacto às vezes é, é ruim, né? O então, pessoal fala muito mal do impacto, mas o impacto também te ajuda a você ir para frente. O impacto, o que, que acontece? Ou ele deforma ou ele desloca o corpo, né? Entre duas costas quando se encontra. Quanto mais fofa for aí, ela vai... Pum, se apoiou aqui, ela deforma, ela vai abrir, Ela absorve, né? Ela vai deformar e absorver a energia que você está aplicando sobre ela. Ela não vai te devolver tanta essa carga para cima. Sendo assim, você perde essa energia para voltar, né? Você perde a questão do uso do potencial elástico que você tem nos seus tendões e músculos. Para te auxiliar na corrida, dificultando um pouco assim o seu deslocamento. Sendo assim, vai gerar em você, além do que, porque ela vai deformando de maneira irregular, você vai desequilibrando o seu corpo a cada passo. E assim você aplica menos a potência, né? Fica mais difícil você aplicar força para você se deslocar, porque você tem que ir se equilibrando. O seu corpo tem que trabalhar mais, você gera um desgaste maior para você estabilizar o seu corpo mais do que para você se deslocar para frente. Então acaba sendo mais desgastante você correr na areia. Eu gosto muito para equilibrar o corpo, para você sentir, para você aprender que você tem que puxar a perna ao invés de empurrar o corpo, entende? Isso para mim torna o treino de corrida muito eficaz para uma melhora técnica da corrida, tá bom?